Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área Tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo O que você acha de ganhar uma guitarra Streamberg totalmente na faixa? E o mais legal de tudo é que você poderá escolher qualquer guitarra que esteja disponível no catálogo da Stringberg Ou seja, você pode escolher uma Strato ou você pode escolher uma guitarra no estilo Paul Ou se você quiser uma guitarra com Floyd ou uma guitarra com ponte fixa como você achar mais legal, também tem guitarra semiacústica. tenho certeza que você vai achar a sua guitarra preferida no catálogo da Streamer. Como faz para participar é muito simples, primeira coisa, você tem que estar inscrito aqui no meu canal do YouTube, então verifique se você realmente é inscrito nesse canal, beleza? Segundo passo é você deixar um like nesse vídeo. Beleza? E agora você vai deixar um comentário aqui. Você pode comentar o que você quiser. Mas aqui que vem a grande sacada. O comentário que tiver o maior número de curtidas leva a guitarra. Então é muito simples, não é um sorteio. E sim, vai depender muito de você conseguir o maior número de likes no seu comentário. Beleza? Então é isso aí. Comece os jogos. I'm hey.